Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode, depois de não ter visto isso aqui na, na hora que a gente postou, não é? mas ele fica no YouTube. Recomendamos que você se inscreva no YouTube, porque lá inclusive, a visão de qualquer vídeo é bem melhor. Nós estamos... O Diálogo do Sul está no Facebook, está no, no, no Instagram, está no Twitter. Você pode escolher a mídia da sua preferência para seguir e se informar. Nós não competimos com a informação. Nós vamos é, interpretar as informações... Dizendo o que, que é que está por trás dela. Esse é o bom jornalismo que nós fazemos. Eu quero também aproveitar essa oportunidade de convidar vocês para curtir uma nova página no Facebook que a gente fez para promover um livro meu importante, né? Resistência e Anistia, né? que conta a, a luta do povo brasileiro, contra a ditadura e a luta do povo brasileiro pela anistia. É, tudo isso, o livro agora tem uma página no Facebook, você pode procurar lá, Resistência e Anistia, e, e curtir e também colaborar para a edição desse livro. Veja, as coisas estão muito complicadas lá em Brasília. Aquilo está pegando fogo, está um vulcão. Eu não queria estar lá, não. Então, volta daqui a pouco. Me, me aguarde que eu vou ter muita surpresa para vocês. Tá? Até já. É, então, gente, olha aí. Olha eu aqui de novo. É o seguinte, está correndo notícia por aí né, de que o Supremo Tribunal Federal vai soltar o Lula né, e vai enquadrar né, todos o, o, o, o Ministério Público e, e, e os tribunais de justiça que atuaram na faça judicial que condenou o ex-presidente Lula. O negócio é incrível hoje. Isso. isso realmente acontecer é um golpe judicial. Quer dizer, é a justiça voltando a ser justiça. E ao mesmo tempo que corre esse tipo de rumor do lado contrário, tem coronel da Ativa, veja. Né? E tem militares da reserva que estão conclamando a população a ir para a rua para pedir o, o, a intervenção do Exército, ou seja, pedir para fechar o Congresso Nacional e fechar o Supremo Tribunal Federal. E impor uma ditadura. Bom, em ditadura nós já estamos, né? eles querem é ficar sossegados para continuar fazendo todas essas maldades que estão acontecendo no país. E você já deve ter dado conta de que não é um, um, um problema de tal partido ou, ou aquele outro partido. Não, o problema que está em jogo é a soberania nacional, gente. Eles estão entregando tudo. Veja o seguinte... Nós tínhamos o, o, o, uma Embraer né, que criou o, o, o nosso avião, né, criou um avião de passageiro, vendia avião de passageiro no mundo todo, né, criou um avião de treinamento. Né, ao lado e ao mesmo, no mesmo conjunto, né, você tinha a, a Aerobras lá que fazia foguetes né, e, e essas coisas todas, e né, simplesmente entregaram isso de mão beijada para a Boeing. A Embraer agora não existe, se chama Boeing do Brasil. Boeing do Brasil, veja você se é possível uma coisa dessa. Entregaram a base de Alcântara, né, e o, o, o, estão saqueando nossos minérios, né, e urânio, ouro, Outro dia eu contei para vocês o que é que está acontecendo com o ouro. São toneladas de ouro né, que eles estão exportando sem pagar, sem deixar nada. Sabe, o ouro que poderia resolver todos os problemas do Brasil, poderia fazer do, do, do real uma moeda mais forte que o dólar, que é uma, uma moeda que não tem lastro. Sabe por que, que o dólar é, é moeda mundial, porque os Estados Unidos impõem o uso do dólar com sua força militar. Não é por ser uma moeda forte. É, é, é, mas nós podíamos ter uma moeda muito forte, né? lastrada em ouro. Mas o que é que está acontecendo com o nosso ouro? Está sendo saqueado. Gente, o é, é, é, problema é muito sério que isso esteja sendo feito com o aval das Forças Armadas. Puxa vida, antigamente, as Forças Armadas eram, tinham como missão constitucional, aliás, essa é a missão constitucional das Forças Armadas, é proteger a soberania do país. Então, nós estamos muito mal tendo as Forças Armadas é, é, deixando que esse bando que tomou de assalto o poder né, vendo o país. Né? Eles já fatiaram a, a Eletrobras e estão vendendo a preço de banana. Veja, entregaram o petróleo do pré-sal. Agora, tem aí todas as transnacionais do mundo né, e as estatais também, né? Empresa estatal da França, empresa estatal do Qatar, empresa estatal da Holanda, e empresa das e, e, e, e grandes empresa estatal francesa, todas elas saqueando o nosso petróleo e sem pagar imposto, porque essa corja que assumiu o poder isentou de taxas de impostos. As transnacionais que estão aí explorando o petróleo, nosso no pré-sal. Veja esse, esse último leilão que eles fizeram, né? de nove, arrecadaram nove bilhões. Hoje, nove bilhões não é nada. Né? Não pagam um ano do que custa manter o Congresso Nacional, por exemplo. E, então, o que, é que eles fizeram com esse dinheiro? Já repartiram, né? vai pagar a, as contas públicas. E a hora que. E acabou, né? A hora que acabar o dinheiro, acabou o dinheiro. E não temos mais o petróleo <risos> para a coisa. Não. Então, eles, como querem mais dinheiro, eles vão vender mais 100 bilhões de. de, de pra, querem arrecadar. Mais 100 milhões no próximo leilão do petróleo. Veja você, gente, presta atenção. Faz tempo que a gente denunciou isso, faz tempo mesmo, desde o tempo do Moro, aí, que a gente vem, do, do, do Temer, né, que a gente vem denunciando isso. Eu lembro o, o senador do Paraná, o, o, o senador Requião, agora ele não é mais senador. Ele, ele fez as contas, disse que nós estamos perdendo um trilhão de reais ao não cobrar taxas. Então, veja aí, o cara arrecada nove bilhões, que não dá nem para pagar a conta do, do que custa o Congresso Nacional, no um ano, e deixa de ganhar um trilhão de impostos que teriam que ser pagos por essas empresas que estão saqueando o nosso petróleo. Bom, tem tanta coisa acontecendo que pediram para eu comentar aí essa a briga do, do, do PFL. Está <risos> muito divertido. Antes de entrar diretamente nesse assunto, queria comentar com vocês. Né? Nessa quarta-feira, dia 16, o Estadão publicou uma manchete fotográfica em que aparece o capitão de turno lá do palácio, assim, apontando o dedo como ele faz, né? Apontando o dedo assim, como se fosse um revólver, uma pistola, né? na cabeça do Moro, que está do lado dele. E o Moro está triste, de cabeça baixa, assim, como de quem teria sido morto, né? com as mãos espremidas. E do lado deles, né? depois eu vou buscar a foto e eu mostro para vocês do lado deles o Paulo Guedes morrendo de rir. Não é é, é demais, né? Esse esse esse governo, é? eu quero aplaudir, dar os cumprimentos para a fotógrafa Gabriela Bilo, a autora dessa significativa foto, é? Caramba, muito muito boa a sua foto aí. O gesto de apontar arma é, é, é, é um gesto truculento, você não acha? É truculento, é uma violência, não é uma brincadeira de quem está querendo armar todo o país, não é uma brincadeira de quem é favorável à tortura, não é uma brincadeira de quem põe uma criança no colo com uma arma na mão. Isso é truculência. Né? É a truculência do capital. Né? A truculência da justiça que levou ao poder né? e se calou diante da fraude. Né? O capitão de turno e seus familiares não admitem ser contrariados e usam o poder do Estado contra os desafetos. Olha, eu lembro, que faz tempo que eu sou jornalista, né? os velhos oligarcas no poder né? Eles diziam para os amigos, tudo. Para os não amigos, para os outros, a lei. Tá? sabendo que a lei é o poder, é a força do Estado. Então, para quem não é amigo, a força do Estado, a repressão, para quem não concorda. Esse era o jeito de governar das nossas oligarquias, e você vê, não mudou nada. É a truculência que o clã Bolsonaro está fazendo com... O Luciano Bivar, né? que é o, o, o pernambucano, presidente do PSL, né? partido que serviu de bonde para eleger essa coisa que está aí. E o partido cresceu muito. Né? Em função da farsa eleitoral que eles montaram em 2018, o partido cresceu muito. Né? E agora eles querem o clã, a família, e quer dominar o partido inteiro. Então estão armando, estão preparando a fritura, estão fritando o Bivar. mandar a polícia federal forçar lá, realizar uma busca na residência dele, no escritório dele. É um absurdo. Né? O Eduardo Bolsonaro, que é o filho... 03, como dizem por aí, que absurdo. Que é, ele é deputado federal, né? nesse contexto da, da farsa eleitoral, ele é o deputado federal com, o eleito com o maior número de votos. Né? Então, ele tem muito poder. Né? E quer ser embaixador. Né? Ele preside a Comissão de Relações Exteriores na Câmara né? e quer ser o embaixador do Brasil. Em, nos Estados Unidos. Mas, eu, eu, na realidade, veja, o que está por trás disso né? é a captura do poder né? pela Internacional do Fascismo. Veja que o, o, o Eduardo Bolsonaro trouxe o Steve, o Steve Bannon, que era assessor de segurança ele, fez, ele trabalhou para o Robert Merzell, da Cambridge Analytica, para eleger o Trump lá nos Estados Unidos. Depois foi assessor de segurança do Trump, e depois o patrão dele mandou ele ir para a Europa para organizar essa internacional fascista. Né? E ele está lá na Itália organizando isso. Eu vou fazer uma reportagem mais adiante, né, para outro dia, sobre o que é essa internacional fascista do Steve Bannon. E ele e montou o, o, a ideia dele... Fizeram uma reunião lá em, em Foz do, do Iguaçu. Reuniram lideranças da direita de toda a América Latina, né, para ter uma organização que seja a contraface né, do Fórum de São Paulo, que é um, um fórum deliberativo, um fórum de reunião, de camaradagem dos partidos de esquerda, que se reúne uma vez por ano em, em, em algum país da, da nossa América. Né? Então, oh, veja que criar, criou aí uma internacional latino-americana ligada ao movimento. É, o movimento é o, o, a, a internacional organizada por Steve Bannon. Mas, não contente com isso, né, o, o, clã, não, o Eduardo mesmo, né, ele trouxe para o Brasil, acabou de trazer a... CEPAC, que é uma Conferência de Ação Política Conservadora. CEPAC, porque em inglês é Conservative Political Action Conference. É o maior e o mais antigo evento conservador dos Estados Unidos. E eles se reúnem todos os anos lá em Washington para coordenar política, atividades políticas. E todos os presidentes republicanos de, da mais rancia direita, como Reagan, Bush e esse próprio que está aí hoje do, do, no poder, né? o Trump, Trump, todos eles né, são ah, afi, é, afinados com essa CEPA. Então eles fizeram uma reunião no hotel um dos hotéis mais luxuosos aqui de São Paulo, com dinheiro público, dinheiro nosso, né? trouxeram um monte de gente lá dos Estados Unidos e reuniram a, a fina flor né, do bolsonarismo, como se diz aí, olavista. Né? os adeptos do Olavo de Carvalho, que é um picareta safado que se faz passar por filósofo. E, e olha, com essa nova inserção né, no internacionalismo fascista, né, eles querem... Né? reforçar o conservadorismo no Brasil. Olha, você pode ser de direita, pode ser antipetista, anticomunista, mas, por favor, seja patriota, cara. É? Seja patriota. Eles querem tomar o poder para ficar 40 anos. E o que vai sobrar para o seu filho? Não vai sobrar nada tipo teu neto? Não vai sobrar nada. Nós vamos ser uma colônia pior do que era no tempo de anos VI. Isso é que tá o que está acontecendo. O que o clã Bolsonaro quer? Ele quer se apropriar totalmente desse partido. Por poxa vida? O partido tem muito dinheiro. Ele foi... Quem recebeu o maior bolo do, do, do, do, dos fundos eleitorais e fundo partidário eles têm muito dinheiro. E o partido é presidido por Bivac, que quer é manter uma certa é, lógica dentro do partido, mas a, a lógica não funciona. O que é que diz o o filho do capitão de turno lá na, na presidência, que é que diz o, o Eduardo Bolsonaro, ele diz, Olha, nós temos um presidente conservador, mas não temos uma grande imprensa conservadora, uma grande universidade conservadora, não temos também um grande partido conservador, que se diga conservador com as suas bandeiras levantadas. Temos o PSL, sim, mas estamos passando por uma fase onde a gente está se identificando. Veja que, que saca, como eles são sacanas. Né? Esse partido serviu de bonde para levar o cargo para a presidência. Agora ele bota a Polícia Federal né, para vasculhar a casa e o escritório do Bivar, que é o presidente do partido. Tá? Entrou em choque. Eles vão querer sim, aí sim, fritar o bivar e assumir totalmente o controle do partido. Ele diz que não tem uma universidade, né? então já, agora já tem. Né? Agora já tem. Não sei se vocês conhecem o Centro Universitário Internacional, UNINTER. NINTER. Né? É uma cadeia de ensino à distância, o cara com essa cadeia de ensino já amealhou uma fortuna que chega a 48 milhões de reais, que é uma cadeia para ele ganhar dinheiro mas ele já anunciou que abriu vagas para um curso de pós-graduação sobre conservadorismo. Então, aí a, o senhor Eduardo diz que não tem uma universidade para formar conservadores, né? porque as universidades estão contaminadas de marxismo, globalismo, petismo, ambientalismo, climatismo essas bobagens que eles falaram. Né? Então eles vão criar uma universidade aonde se ensine o que é ser uma mulher conservadora, o que é ser, o que é ter e fazer uma comunicação conservadora. Eu estou contando tudo isso para vocês verem que é uma estratégia deles, com uma estratégia eles capturaram o poder. E, com uma estratégia, eles querem se manter no poder. O que disse, por exemplo, a Damaris Alves, nessa mesma reunião que, do CEPAT, né? veio o presidente lá dos Estados Unidos, veio o presidente, veio um deputado um republicano também, tá cheio de gringo aí também, de Yankee, para orientar esses caras a como fazer um, uma organização conservadora para continuar mandando no país. Veja até onde vai a loucura dessa gente. A Damares Alves, que é aquela que conversa com o Cristo na goiabeira, na goiabeira do quintal da Casa dela, é ministra da, Direitos Humanos, da Mulher e dos Direitos Humanos, é a mulher que está acabando com o processo de anistia no país, ela discursando lá naquele ambiente que tinha mais de mil pessoas. Ela disse, estou aqui rodeada de jovens há 24 horas e ninguém ainda me ofereceu um cigarro de maconha. E nenhuma menina introduzia um crucifixo na vagina. Mas é uma loucura. que isso? O que, que você entende por isso? Vê? E num, num arrobo eufórico, né? como que tomada por, por Deus, assim, ela lançou a candidatura para a reeleição do capitão, dizendo, vamos ficar quatro, oito, Doze anos no poder, quatro anos não bastam para mudar, precisamos doze. Lembrem, Diálogo do Sul denunciou que o plano de captura do poder pelos militares era de longo prazo. Eu adverti que ficarão 40 anos se não reverterem a marcha do fascismo. Só o povo unido muda isso, só uma grande... Frente de Libertação Nacional, vence o fascismo. Isso aí, gente. Fique com a gente. Curta a revista, colabore com a revista. Qualquer 10, 20 reais, 50, isso não vai quebrar você, mas garante a nossa sobrevivência né? como imprensa independente. Se estiver de acordo comigo, dá um alô. No... Curte né? no, no Facebook aí, tá? Abração,